Auxiliar. Não, passa por dentro e prende esse bagulho aqui. Não, tem que trocar de camisa, Ah, né? tá. Tem tu... então ele vai, vai trocar ser? de camisa, né? Só testar o som só aí. Vai trocar de camisa? É, pô. Então... É que já tem que ficar rápido, né? Eu, criei aqui de machambomba na Cachusta, era uma bomba com minha mina na sombra, mas um só pra amenizar. Minha vida corrida, um quanto tanto sofrida Dessas noites mal dormida, lembro não posso parar Ser exemplo pros cria, nós viveu a rataria Viu a noite viradia, dia, mas não deixa de estudar Eles querem limitar nossa forma de pensar, pra tu desacreditar que não consegue e aí que tu se perde, abraça a ilusão Posturado no plantão, puta dinheiro e cordão Aquele mano de questão, que te numa mancada Me bola essas paradas, traição judaria Convivo no dia a dia, nem marra na ideologia Eu narro tudo que é distópico, trânsito caótico Ser humano robótico, destruindo o planeta Traz um maço de careta, resma de folha caneta Joga meu lemão na seda que vai começar a sessão Eu... Nem peço, só agradeço, tenho mais do que mereço, que tu farto, pago o preço, essa é a lei do mundão. Nem peço, só agradeço, tenho mais do que mereço, que tu farto, pago o preço, essa é a lei do mundão. fé.